Olá, meu nome é Marcel Gadotti e gostaria de fazer um convite muito especial para você participar da jornada Educação em Direitos Humanos. Como professor eu sei que sempre esse tema dos direitos humanos atravessou todas as disciplinas. Então, como professor sobretudo, eu percebi a importância dos direitos humanos, sobretudo na época em que trabalhei com Paulo Freire, ele como secretário e como chefe de gabinete, e que introduzimos, em 1989, um curso de educação popular em direitos humanos. Eu dizia que a educação popular era realmente uma educação em direitos humanos, porque a educação popular nasceu das lutas pelos direitos humanos, pelo direito à saúde, à educação, à moradia, ao transporte, então, ele conseguiu fazer uma espécie de implantação de uma política de educação popular na, na educação pública, não separando a educação popular como se fosse a educação informal e a, a educação formal como se fosse simplesmente a, a educação pública. Não deixe de participar dessa jornada Educação em Direitos Humanos. Inscreva-se. Obrigado.